Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando das principais notícias do Mengão O que acontece no Mengão? É claro que a gente traz aqui pra você A gente vai falar sobre o Gabigol que né, não foi pra Copa E o Ivan aí falou as verdades do Gabigol Não tem ido pra Copa, criticou o Tite O pessoal do Jovem Pan criticou o Tite, tô o Tite e claro, o Gabigol ficou muito com raiva mesmo, por ele não ter ido para a Copa. Mas quem foram para a Copa foram Pedro e Everton Ribeiro. Mas é isso. Já quero que você assista esse vídeo, já quero que você se inscreva no canal, deixe seu like. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante, é bom. Faça o nosso canal crescer rumo aos mil inscritos. Vamos! Vamos lá, Vamos lá pra cima, vamos lá com tudo. Então, vamos pro vídeo. O, o Gabigol foi ao programa Altas Horas ontem e em tom de brincadeira, ele disse que ficou com raiva por meia hora depois de não ter sido convocado para a Copa do Mundo. Perguntado pelo apresentador Serginho Groisman se não havia ficado com alguma mágoa por ficar de fora da lista do Tite, Gabigol foi sincero. Abre aspas. Não. Durante meia hora deu raiva, mas passou. Meia hora, já está tudo tranquilo, tudo fecha mentira. aspas. E ele disse aqui, ó... No momento do anúncio, eu estava em casa com meus pais. Paramos para assistir e, infelizmente, não aconteceu. Mas fico feliz com o carinho do público, por todos que acham que eu deveria estar lá. Espero de coração que sejamos exa. Confio nos planos de Deus, porque sei que uma hora vai acontecer... E o que eu tenho para fazer daqui para frente é continuar trabalhando, fecha aspas, Gabigol, Van, Para você, tudo mentira. Tudo mentira. Se ele quiser assistir o jogo comigo, tá de fera, vamos assistir junto, que ele vai. Ele vai estar tá sentindo e torcendo igual eu tô torcendo. Vocês vão torcer juntos na Copa do Mundo. Ah, o Gabigol é uma história. Quanta é energia. energia, né? Manda daí, a energia. Você para com seu pai e sua mãe esperando a notícia você vai ficar feliz por 30 minutos. Ah, fiquei triste, eu e meu pai e minha mãe por 30 minutos. Mentira! E, e depois até naquela festa do Flamengo... Olha, é, ele não xingou, não provocou o Tite Foi eu, a torcida, havia dois milhões de, de pessoas ali no, no, no centro do Rio de Janeiro e tal. E esses torcedores puxaram o couro, que eu não vou repetir aqui, porque é pro, proibitivo, um linguajar que não é apropriado... E o Gabigol ah, apenas... aquele momento é, aquele momento é. Você está muito educado, Bernardo. Não, não é não, nesse momento. Aqui, aqui, nesse mas momento. lá no momento é, é, é pô, muitos dá 2 milhões de pessoas... Eu não tô falando, de, eu tô falando aqui, daquele não do do momento, do falando desse é momento. e agora? Agora, aqui, neste é que é que fórum, fórum, aqui na mesa não, branca. O que eu falo pra ver se a gente termina fazendo a Copa do Mundo? É problema seu. Eu tenho a bancada toda aqui da Copa. Quer ficar de frente da Copa agora? Não quero correr esse risco, não. Quer, Pedro, pegar uma feira agora? Sabe o que é que eu acho? Eu acho que foi uma grande justiça com o Gabigol. Eu teria levado o Gabigol. É o tipo do cara. A Copa, é, gente. A, gente se a Copa é um torneio de um mês. Um torneio de um mês. Você né? entra eu em já, eu eu já eu já já É de aprendizagem. Já é, ídolo é do Flamengo. Então, você do precisa é de história, um cara. Vai, sei lá, contar... Não, banco, não, lá no banco do time. Um torneio de um mês. Você precisa desses caras marrudos Você precisa desses caras que decidem. E o Gabigol, toda decisão, o cara se faz presente. Então é cara de decisão, é cara que não pipoca em decisão, é cara que vai pro jogo como se ele estivesse jogando lá na, na, na, na areia da praia, lá na, na, na, na Ipanema, no Leblon, ele vai pro jogo e ele decide mesmo, veja aí os últimos títulos do Flamengo, quem é que marcou os gols decisivos dos últimos títulos do Flamengo, Gabigol, quem é que marcou mais gols desse período de preparação de Copa do Mundo, de todos os atacantes do Brasil convocados, Gabigol, por que que não leva o cara? é não não não Um erro um, Para mim foi um erro grotesco de não levar Ah, pode ganhar a Copa sem o Gabigol Pode, claro que pode Mas por merecimento, a tal da meritocracia Que é a cascata do seu Tite É uma grande cascata do Tite Esse negócio de meritocracia Essa É uma é cascata <risos> Se for por Começa meritocracia, teria que ter levado o Gabigol Eu me lembro de 78, gente O Brasil botou ali o Chicão no jogo contra a Argentina É por isso que eu falo O Orlando Duarte que falava isso, ele me ensinou muito sobre Copa do Mundo é, Ele botou o Chicão um jogo contra a Argentina, Sim. porque é torneio, você precisa de cara assim. O Chicão pôs uma risca no meio-campo, Pampeta mas não passou um. <risos> não passou um, tô mentindo? Os mais velhos aqui sabem disso. Sabe, ele botou uma risca assim no meio-campo, falou que ninguém passa. Por quê? E ele não era o titular, ele foi... Coloc... Só fez aquele jogo. Só fez aquele Só jogo. Fez aquele jogo. Eu, é o tipo da coisa que precisa em Copa, precisa de jogador assim. Copa do mundo tem que ser jogador assim. Então é uma sacanagem que fizeram com o Gabigol principalmente porque ele mostrou-se mostrou ao longo da carreira. E agora no Flamengo, mais ainda. Um cara decisivo. Um jogo de quartas de final, oitavas de final. Ele vai lá e não estranha se tiver gol do Gabigol. Por quê? Porque ele decide. É cara que decide. Eu acho que faça... Ah, o Martinelli, bom jogador, está jogando bem, mas é para outra Copa. Para 2026. Não fez nada. O momento era pro Gabigol. Gabigol fez é, mais. Lógico. Mas... Teve duas convocações para a seleção, esse tal de Martinelli. Então, mas é é uma, do... O Martinelli está é brilhando de de campo. no time que é Explosão. líder. O Gabigol é Campelelli. sem travante. A competição, certo, então a você liga compra... nacional do mais alto. O Gabigol é sem travante. O Martinelli é jogador de beirada de campo. Acho que o Gabigol não fez um 2022 para ser um Ah, Mas ele é decisivo. Não, sem dúvida. Ele não, é dele, ele não fez direitinho. Ele é, título, ele é, acostumado bom, ele é título decisivo em um dos maiores ele clubes feio, do mundo, é o Flamengo. Não, tudo bem, mas é isso que... a Copa do Mundo não ia fazer diferença. Não, faz sim, claro que faz. Ah, Copa tá, do Mundo faz diferença para todo eu mundo. Eu sou assim, eu não. Copa do Mundo, todo mundo quer estar lá. O jogador é. que fala que não quer estar em Copa do Mundo é mentiroso. Vem lá se o Benzema não vai se porque Lógico, contar. é mentiroso. Por mais rico que seja, abre a conta bancária lá do Gabigol, é zero para tudo quanto é lado de... Só que, Nossa, com... assim? Só que com um monte de positivo. Não é que nem a minha, que abre é uma tristeza. É, é isso, gente. É isso. Então é tudo cascata. o cara não quer, não quer estar na Copa. Claro que queria estar na Copa. Não, Trabalhou para tá estar na Copa. Sabe? Mas que não, talvez não seja diante do, do personagem histórico em que ele se tornou no, no Flamengo, talvez não seja algo assim determinante, ele é ser reserva da na seleção nas reserva, oportunidades... mas poderia entrar e decidir, mas na, nas oportunidades que ele teve, Nilson, ele não foi bem na seleção o Martinelli teve menos que mas ele eu queria ver ótimo. ele no Marco, viu o, o, o Bernardo, seleção eu falo de um torneio de um mês torneio de um mês, Copa é um torneio de um mês, eu gosto de cara que decide num torneio de mês, de mês você precisa de cara pra decidir é, não é eliminatória, não é nada disso. É, não, não é amistoso. É, é competição que decide sete jogos. Se chegar, que nem o Vampeta falou, sete tem que chegar à final. É, tu tô... não acha que é sete jogos. Sete jogos é pra quem vai pra final, que a final, Pode ser três, é, pode ser quatro. É por isso que eu acho que ele foi chega Ô, vup, a semifinal. final. Vup, vup, qual vup, você, falou, suas... você falou... Você falou, Vamp que o que o Gabigol disse é tudo mentira. O jogador fica muito bravo mesmo, muito inconformado lógico, quando não é convocado. Lógico. É tudo mentira mesmo. Pô, aí você começa a comparar assim, pô, eu sou... Um atacante de um gigante, que a gente vem ganhando tudo aí. É, aí os caras querem dizer assim, que o outro merece, porque fez 10 jogos agora, que o time está liderando a primeira League com os investimentos que tem. É, é um histórico, não é poder jogar é, Tu acha que é os zagueiros, os caras que são zagueiros, o Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal. Então, ele tinha que ir no lugar do Brenner. Brenner, né? Bremer. Bremer, né? Bremer. Bremer. Olha quantas colocações ele teve para a seleção. Eu acho quantos... que o Gabriel Magalhães deveria ter ido para a seleção. Então, tipo isso, vou comparar assim. Aí, ó... Ah... Na minha cabeça, o Tite, para levar o Bremer, no mínimo, para levar, ele achou porque joga com o Alexandro e Danilo, que tá jogando agora no começo da temporada, não tem três meses que jogam junto. Ah, o Bremer foi convocado. O melhor momento dele é para ser convocado era quando ele estava jogando bem no Torino. Não sabe como ele é na Juventus ainda. E a Juventus tá mal. É eliminada da Liga dos Campeões. Mal no Campeonato Italiano. Sim. Qual o motivo? Pelo entrosamento. O entrosamento que não tem dois meses. Não faz é, sentido esse não seu Não tem, não assim. tem. É aí que eu falo meritocracia. É, eu é analisando é parceria. Ah, outra coisa, é o Vangal, o Vangal, né? Lembre-se né? que o Júlio tem ligação com o Janet. chegou lá artilete. certo, é, que nem o Maldo César falou aqui, com, com os pino abelhas africanas que ele fala, o Vangal está lá, chegou e falou assim: eu convoquei a seleção, não tive uma semana de treino. O Brasil teve dez dias. O Brasil só vai estar na quinta. Pode falar, Bernardo Ramos? Ah, ele deve ter ficado louco da vida mesmo. Eu acho que sim. Acho que sim. Ele é o Firmino. E o vilane também Firmino... ficou. Ele, o Firmino, Firmino e o Vilani. O Firmino merecia acho que mais do que o Gabigol. Mas enfim, isso aí é uma coisa que Deus... eu não vou ficar aqui. Pegou <risos> fogo até <risos> o Você viu? Eu, eu também, papi. Para de, de me cozinhar o BT, viu? A gente me fez um rádio seguir com esse assunto aqui, as histórias do velho Vamp, a gente vai encerrar o rádio. Aqui nessa cobertura especial da Copa do Mundo. E amanhã tem mais. Muito obrigado. Seguimos na TV Jovem Pan News também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Encerramos no rádio, seguimos ah, na TV meu... e no YouTube. Ah, vai lá, vai. Vamp, Vamp Nilsson. Gabigol, não é só você, não, irmão, que ficou, não. Tem mais gente aí. Que... Não, <risos> o vilano. Que... não disse que, que, que o Pedro não ia pra Copa. É programa de informação, isso é informação de oh, a gente irmão, coloca tá... no eu não estava mentindo. O todo mundo que é aí, gente. É cascata. Isso é Poxa, você, fez assim... coisa. você fez oito, não foi? Fiz oito ah, no local. Pronto, você falou Oito falo assim... no local. Hoje eu fiz oito ah, fiz oito no local. Hoje Estão fazendo no Brasil Uai, Claro que eu queria estar tá lá, óbvio é, só, é, só se o cara é muito hipócrita Chegando, não, pra mim tá tudo bem Ótimo, eu não gostaria de estar Você go, gostaria, mas aí é uma decisão não, meu, É uma decisão da parceiro, empresa Não sei, não tô já jamais é. Pipera, não vá, fica aqui com a gente A gente vai naquela <risos> churrascaria <choque risos> <choque naquela risos> <choque> lá, <risos> comer aquela comida Vamos naquele <risos> restaurante lá Já Vamos lá Tá aí, nação, esse foi O vídeo do canal, né Mostrando aí por que Gabigol não foi pra Copa. É, cara, é uma sacanagem, né? É uma justiça. É uma justiça mesmo, né? Porque não levar um cara pra ir pra... Copa. levar um cara. Quer dizer, não levar um cara pra, ir, pra, pra não ir pra Copa é uma sacanagem, né? Tu já falou isso, né? Chamou lá os caras de babaou. Te chamou os caras lá de... Chegou os caras. Chegou, né? E nesses dias agora, nesses dias agora o Daniel Alves meteu um carrinho no, no Pedro meu irmão, e aí o Neto acabou se revoltando. Cara, era pra ter convocado o Neto no lugar do Daniel Alves. Não o Daniel Alves, porque o Daniel Alves já é um jogador muito velho. Não é que ele é velho, é que ele não é tem quebrão, ele é muito assim, ele tá agressivo, ele bate nos outros, ele faz é, jogador assim, meu amigo. Hum. Eita Mas pra mim, era pro Golzinho E pra Copa, por quê? Porque os cara, o cara fez Quatro gols em decisão Em decisão de co Competições Dos continentes sul-americanos Quatro gols, dois gols contra o River E um gol contra o Palmeiras Que não acabou levando aquele título No ano passado Aí o Seagol agora contra o Atlético Paranense, que acabou ganhando A Libertadores e aí, gente, não levar um cara que já fez quatro gols E de uma decisão de Copa Libertadores, né Que é hoje é o, Que é hoje é um dos maiores jogadores da história do Flamengo É uma sacanagem, né É uma sacanagem mesmo Porque olha só é, O Capigol Ele pode ser marrento, ele pode ser O Mariano Marrento foi convocado, foi campeão da Copa do Mundo, pô como é que é isso? Oh é sacanagem, é sacanagem, cara. O Titi é muito paneleiro, o Titi é muito paneleiro, velho. Gosta muito de. Ah, porque o Martinelli, oh, o Martinelli não joga jogando nada lá no astro. O cara que é melhor que. Quem é melhor que Martinelli? o Martinelli? Gabigol é melhor que o Martinelli. Deus. É melhor, muito melhor que o Martinelli. Né? É muito melhor que o Martinelli, porque o Gabigol. Já marcou 20, mais de 20 gols. Hoje é o acho que é o jogador que marco, já marca mais de 20 gols na, no, na Libertadores. E aí, gente, é uma injustiça não levar o Gabigol. É uma injustiça. Completamente mais justiça não levar o Gabigol para Copa. Porque é, é muita sacanagem Muita sacanagem quem faz hoje. Né? Ah tá bom, eu vou levar o Ribeiro, levou o Pedro, mas pô, ó, deveria ter levado Rodinei e, e Gabigol, né? Não acabou nem levando, né? É cara, é, é assim mesmo, futebol é tem os seus piores momentos na vida. E ontem, né, o, o Gabigol ele acabou ficando com raiva, né? Com raiva não, não vamos dizer assim com raiva, né? E ontem ele passou no programa, altas horas o programa levou. E aí ele acabou falando a convocação, que foi convocado, que falou que ficou muito com raiva, né, não tem sido convocado e aí, e aí o jogador acabou nem sendo convocado, né. então é, é, isso né futebol é muito triste, né, é muito triste hoje ver tão, tão assim um futebol tão horroroso, né, que a gente tem, não levar um cara que tem decisão de já faz um ato gols de copo ele vai fazer mais E ele vai fazer mais Não vai ser convocado Pronto, e é isso Então já quero que você se inscreva no canal Deixe seu like, ative a notificação Para não perder nada Compartilha para a galera muito importante bom Valeu, fui, até lá Tchau